Falar em direitos humanos neste momento de pandemia de coronavírus no mundo é absolutamente pertinente, porque a humanidade está sob ataque. Né? Hoje, já com mais de 60 mil mortos, uh, essa pandemia tem mostrado que ela afeta todas as classes sociais, independente de poder econômico, de titulação e tudo mais. Então, é o momento de o ser humano se proteger um ao outro, sobretudo aqueles mais vulneráveis e mais dependentes. Agora que está em jogo é o direito à vida.